Já? Bora? Bora. E aí, meus lindinhos? Chega... Pega essa chegada aqui, mano. É. Aham. Calma, que eu vou até colocar em time lápis. Vai, pode ir? Pode. E aí, meus lindinhos? Nossa, Tudo beleza? Que sexy. Ah, você tá doido, show, cara. <risos> Vamos lá pra mais um vídeo, mano? Mais um. Fica aí com o vídeo aí. É o seguinte Direção hidráulica No nosso profeta aí, ó Ai. Estou adaptando direção hidráulica Pra quem não conhece o profeta É esse boiage aí Vem aqui, mano Oi Ar-condicionado e direção hidráulica, meu amigo Meu Deus, mas é muita coisa pra você, hein você tá de brincadeira, bicho. Quem nunca andou num quadrado com os vidrinhos fechados, geladinho lá dentro, com 40 graus lá fora, você não sabe o que é prazer na vida. Você não sabe. Você se sente, cara, desse tamanho. Não vou falar o quê. Você se sente, ó. Aqui, ó. Vidrinho fechado, nem olha pro lado. Os vidrinhos limpinhos. Nego olha e não entende nada. Mas vamos lá pro vídeo, que o vídeo é outra situação. Hum. Direção hidráulica no quadrado O que que acontece? Procurei um monte para colocar a original Direção de quadrado original Não encontrei Um grande amigo meu que é o Cris Lá do Chevette Monstrinho, né amor? É isso aí Me presenteou com essa caixa de direção aqui, ó Isso aqui é de Santana Tá certo? Certo Só que daí que eu comecei a dar uma pesquisada De como adaptar essa, essa caixa no quadrado e aí nos fóruns, amigos me deram dicas. Porque aqui a gente ensina e aprende também. A gente não sabe de tudo. É. A gente procura saber pra fazer, entendeu? Tenta, né? Aí um amigo meu, Lois, também me falou assim o seguinte. É, a caixa de direção do Santana ela é bem difícil de adaptar no quadrado. Tenta achar uma caixa de gol G3. Ó, a dica. Aí um seguidor meu, Luan, Luan Macedo. Me deu uma caixa de direção completa do Gol Quadrado, tá bom? Do Gol Quadrado, não. Do Gol G3. É... <risos> <risos> tá bom? Aí, eu tô adaptando ali e é super simples, tá bom? Bem simples mesmo, não é difícil de fazer. Já coloquei no lugar e vou explicar pra vocês. Tem um pequeno segredinho. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas é o mas... segredo. É pouquinho, é coisinha besta. Mas é um detalhe que... Mas é um parecido, detalhe tá? que... Que se você não pegar esse vídeo aqui, você vai se arrombar pra fazer, viu? <risos> <risos> tá bom? Eu dou tudo mastigadinho. Eu dou tudo e... mastigadinho. Realmente tá começando a roncar, viu? Tá bom? Então vamos lá mostrar? Quero mostrar pra vocês ali. Essa aqui é a caixa de direção original, a que tava ali. Ok. Ok. Super simples de tirar, ó Ela vai ter Dois Olha. parafusinhos aqui, ó Ó É esses dois parafusinhos aqui Calma, vocês mostrar de perto Ó, esses dois parafusinhos aqui, ó que você solta, dois e hum. treze E aqui tem dois, ó, pegou aqui, mano Aqui tem um, aqui ah. tem um Ah, tá ali, ó Aí, aqui vai ter uma coifinha hum. Que vai ter um parafusinho 13 Que você vai soltar aí que eu vou lá pegar o troço Tem um parafusinho 13 aqui, ó Que é esse negocinho Essa pistolona aqui que entra aqui, ó Que prende aqui Aqui vai ter um parafusinho 13 Certo Você solta esse parafusinho arranca ele fora Não é só soltar Você tem que arrancar Porque senão ele não sai Você pega aqui com uma talhadeirinha Alguma coisinha assim, ó Uma chave de fenda e bate aqui, ó Que ele vai... Esse negócio vai cair lá dentro Tá bom? Uhum. E esse vai negócio? Isso lá pela frente. É. O segredo para adaptar a caixa de direção do G3 está nisso daqui, ó. Isso uhum. daqui é o segredo, tá? Bom, então vamos lá. Enfim. Vou continuar aqui depois nós vamos para o segredo. Aqui, pessoal, vai continuar tudo originalmente. Aqui vocês não precisam adaptar nada. A única coisa que já estão vai fazer. Feitos. Tudo feitinho. No mesmo local. A única coisa que vai precisar fazer depois é que a coifa, inclusive a minha. Essa, essa daqui é a coifa. A minha tava toda rasgada, ó. Isso daqui é muito difícil achar. Ah. Muito difícil achar isso aqui, tá? Tem alguma marca? Alguma isso coisa aqui? Não, imaginar? não. É difícil achar. Não, é muito difícil. Ah. Beleza, ó. Essa coifa não tem mais como usar, tá? E aí o que, que você vai fazer pra não entrar água dentro do carro aqui? Ó? Porque aqui vai ficar aberto. Tô vendo. O que, que você faz? Você vem aqui, passa um silicone. Um vé da calha. Ou um, aquelas espumas expansivas, tá? Passa aqui, ó. Pra não entrar água lá dentro. Passa aqui, passa por dentro. E seja feliz. Bom. Certo? Aí, aqui. Braço de direção. Tudo. Não muda nada. Vai continuar tudo original. Tá bom? As, as, isso aqui, ó. Quer ver, ó? Pega aqui, ó. Ó, isso aqui é tudo original, não muda nada Você não precisa adaptar nada Não precisa pegar isso aqui do G3 Pode ser o do seu carro mesmo, tá? Certo? Agora, vamos lá pro segredinho O que que acontece? Esse daqui É, o, é o, a pinguela Original de Gol Quadrado Você vai ter que diminuir ele Vem cá, amor Opa, eu vou. <risos> Olha como é que ele fica. Tá vendo a diferença? Esse aqui é o que vai ir pro carro. Agora com a direção hidráulica. Esse aqui é o original. Tem como medir, mano? Lógico que nós vamos medir. Essa é a intenção, ó. O original seu. Eu fui cortaninho, cortaninho. Até chegar naquela medida ali, ó. O original seu vai ter aqui, ó. 14 centímetros. Tá vendo? Ó, da borrachinha. Aqui, ó. 14,2. Ok. Tá certo? Esse daqui Ele vai ficar com 8,4 Pode cortar e diminuir ele com 8 centímetros Da borrachinha aqui, ó Até no final aqui, ó Com 8,4 Tá vendo ali, ó? Ok Essa, Essa é... é a O único segredinho O resto é tudo em caixa original Não precisa adaptar nada Tá, Você então vai tirar a uma pessoa, caixa e consegue montar. Outra. Simples. Simples de tudo. Certo? Hum. Aí só seguir as mangueiras ali da direção hidráulica do reservatório, o que vai para a bomba e tudo mais. E acabou, filho. Não Certinho. tem segredo nenhum. Opa. O segredo do sucesso está aqui, meu amigo. Ah, já quero aproveitar e responder. Não responder, falar. Que um monte de gente perguntou no Instagram e eu tenho certeza que vai perguntar aqui também. É, já tira a dúvida. Vai lá. Bidu, mas por que, que você não coloca direção elétrica? Porque no meu já tem. aí a resposta. É uma nova descoberta, gente. Ó, no é desafio. É um desafio É novo. desafio, é adaptação. É você querer fazer coisa que você nunca fez. É isso aí. Nem tudo. <risos> Nem tudo que eu nunca fiz eu quero fazer. <risos> certo? <risos> Então é exatamente por isso. É. Poderia colocar direção elétrica? Lógico. É, Ficou bom? Sensacional. Indico pra caramba. É rapidinho de você adaptar. É fácil, é simples. Tem vídeo no Funciona canal. Funciona muito bem. Tem vídeo aí no canal de como fazer, tudo direção certinho. Direção elétrica. Mas como por que falar? eu quis colocar direção hidráulica? Porque eu nunca fiz. Eu nunca adaptei isso. Nunca coloquei. Tô me desafiando e tô conseguindo. E é isso. Tô passando pra vocês mastigadinho, ó O único segredo que tem é isso aqui, ó Vem cá, amor Vamos tentar mostrar ali dentro do carro Deixa eu, deixa eu pegar meu celular pra me clarear Vem cá, amor Acho que você não vai conseguir pegar aqui Legalzinho Vamos tentar Vamos lá. Se você não pegar, eu pego Vem aqui Ah, Olha lá, vai pegar legalzinho. Tá vendo, ó? Olha como é que ficou ali, ó. Aí aqui eu vou vir aqui por dentro, ó. Hum. Vou passar o silicone. Tá certo? Certo. Esse que era o original do carro, ele ficava aqui, ó. Encaixa aqui, certo? Quando a, a, a paradinha que eu falei pra você que você vai bater no começo do vídeo isso daqui, ele vai cair para cá, ó. Ele é só encaixado aqui com duas buchinhas. Tá Olha. certo? O próximo... O outro, que você vai colocar o pequenininho, ó Você vai vir aqui, ó Vai encaixar aqui Vou colocar só na pontinha Ó, encaixou aqui, ó Já era Caraca, ele encaixou Pera aí, certinho. mó, solta aqui um pouquinho Vou pegar, tentar pegar aqui por baixo, ó, tá vendo? Você vai encaixar É importante que A abraçadeira, tá vendo que aqui ele tem uma cava? Ó, tá vendo que, ó, bem aqui Puta, merda é ruim de pegar Ah, tá vendo aqui essa cava? Essa cava tem que ficar alinhada Com o negócio do parafuso Aqui, ó Pera aí, mo Vamos lá fora que nós vai pegar melhor Aqui Não. já deu pra entender, certo? Sim. Vamos lá fora, ó Essa cavinha aqui, ó Tá vendo esse quadradinho ali, ó? Cadê? Não dá tá pra ver, Tá vendo o quadradinho aqui? Pra ver. Então é isso Vamos lá, fora agora, toma Tá louco, tem que fazer malabarismo aqui, hein? Aquela cavinha, ela tem que ficar exatamente alinhada com isso daqui, ó. Por quê? O parafuso passar. O parafuso é uma trava aqui, ó. Vamos dizer que isso é uma trava, tá vendo? Se você deixar a parte redonda passando aqui, ó. Você não consegue enfiar o parafuso. Porra, mano, ela tá moscando. Vem cá, Olha a caixa original? Sou mais perdido que o seguinte Ó <risos> oh. Pô, tô moscando, bicho Aqui, ó, na caixa original Se eu colocar aqui Tá vendo que o parafuso não vai passar? Cadê? aí. ó lá, na parte redonda Tá conseguindo pegar legalzinho? É ó, tá vendo? Se eu colocar na parte redonda, lá, ó, ó, o parafuso não vai passar, tá vendo? Hum Pra que que tem essa cavinha aqui, ó? Essa ah, cavinha. Ah, exatamente pra isso. Aqui o parafuso vai passar. Ah, Entendeu? Ah, Qual que é a pegada? A Colocou aqui essa paradinha. Apertou, já era, filho. Ah. Entendeu? Ó, aqui, ó. O parafuso não vai passar. Então é isso. isso tá Conseguiram entender legalzinho? Vai. Você conseguiria adaptar isso aí, mano? Ah, eu conseguiria. Hã? Nossa, até babou. Puta nojo, bicho. Pô, Nossa, tá mano velho, Até eu babei agora Puta nojo, mano Então é isso Você acha que dá pra adaptar legalzinho? Você conseguiria? Você conseguiria, conseguiria? Claro Se você consegue, qualquer um consegue Você consegue é. você, você consegue, consegue porque eu... quando você faz cagada Eu vou lá consertar, né? Tá então é isso, Espero que tenha sido útil o vídeo. Agora todo mundo arrumando direção hidráulica de G3 para adaptar nos golzão. Voyage, Passat, Paraty, tudo dá. Não, Passat não dá. Falei besteira. Passat é diferente. Não fala, né? Opa, lá não <risos> <risos> Fuja de opa. Fiquem com Deus, meus lindinhos. Até a próxima. Ui.